No Mãos à Obra desta semana, o que nós vamos fazer será algo muito criativo. Sério? É Tô sério! Vamos fazer aqui uma tela abstrata. Hum. E será aqui o ponto fundamental desta sala. Parece feito. O que é que eu fiz? Fui ao Leroy Merlin, uhum. trouxe esta placa aqui de MDF, que será a base da nossa tela. No fundo é a tela, não é? No qual vamos é pintar por cima. Bem grande. É, quase daqui da minha altura. Não chega, né? Porque eu sou alto, mas pronto. <risos> trouxe também pincéis. São necessários, não é? Sim. Para conseguirmos pintar, um rolinho, esponjas, ou seja, vários materiais que vão nos despertar aqui a nossa criatividade. Tintas. Aqui cá dentro. Tintas, tintas, claro. Ou seja, vais aplicar estas tintas na tela. Exatamente. Então explica-me. E eu estou aqui a fazer o quê? Precisas de mim, não precisas? Preciso muito de ti. Para já, porque no final tens que colocar estes perfis em L, que serão a nossa moldura, não é? Okay. À volta da nossa tela. Depois terás que fixá-los também. Aqui os ganchinhos em L, douradinhos também, sofisticados. Okay. E depois vais pintar esta tela comigo. Sério? É sério. Então, bora lá. Bora lá, porque dois pincéis estão sempre melhores do que um. Ai, dois pintores? <risos> <risos> Bom, vamos lá. Então vamos, porque se nós conseguimos, vocês aí em casa também conseguem. É bora. verdade, vá? Bora lá. Mãos à obra. <risos> a primeira coisa a fazer é dar a base, neste caso o Rodolfo quer uma base de branco e portanto vamos encher o máximo possível de acordo com o que ele projetou. Exatamente, após esta base branca neutra nós pegamos nas restantes cores e começamos a dar aqui os apontamentos, que é o que eu estou a fazer. Não interessa deixarmos secar a tinta, porque a ideia aqui é que elas se fundem uma na outra. No final, quando tivermos aqui o abstrato quase feito, pegamos no dourado, na espátula, e fazemos ali os detalhes decorativos aqui desta obra de arte. <risos> Bom, neste momento estamos a começar a inventar, mas atenção que isto não são técnicas oficiais, são mesmo técnicas nossas que estamos a dar largas à imaginação. Ah, pois é. Acho que eu gosto da mistura destes dois. É, né Olha aqui. Está a ver no que é que isto vai dar. Estou a gostar da minha e a tua também já viste. Está a ficar interessante, ah, não é? Sim, senhora. Bom, isto está impecável. Bem, e com este toque final então ainda vai ficar melhor. 5 estrelas. Agora sabes para onde é que nós vamos? Vamos para a decoração. Boa. E o resultado final vem no fim.